Olá bem-vindos a mais um vídeo da série dos cursos para o melhoramento da vida o tema de hoje é o valores e integridade pessoal esse é aquele curso ideal para você alinhar completamente a sua vida sabe quando você está sofrendo não sabe por quê quando você toma na cabeça perde dinheiro perde amigo tem só resultado ruim e você se sente vítima da vida esse é o curso para resolver isso. Fazendo ele com sinceridade, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou falar um ganho pessoal. E uma história muito rápida. Hoje eu tenho 38 anos. Conheci a Dianética em 2003. Abril de 2003. Eu tinha quase 18 anos. Conheci por causa de uma depressão pós-parto. Eu era mãe solteira. Imagina, uma menina que engravida. Eu engravidei com 16 anos. Pense. Então foi toda uma dificuldade da época, meu nível cultural, meu nível emocional, então eu tava fazendo muitas coisas contra a minha sobrevivência e contra a sobrevivência das pessoas, então eu fiz muita coisa errada, destruí muitas coisas, pessoas com certas ações se eu não restaurasse os meus valores e integridade pessoal, isso não é só para casos extremos, não era tão extremo meu, mas foi uma fase, é, como o meu, é para casos que você está perdendo. Ninguém se ferra à toa. Essa coisa de ação e reação não existe. Ninguém se ferra à toa. Não dá realmente para construir um império destruindo a vida das pessoas. Tem gente que mede a felicidade pelo dinheiro. Você fala, oh, o cara é traficante, tem tudo o que quer. Gente, você não conhece a consciência da pessoa, você não sabe a paz ou a falta de paz da pessoa. Se tem uma coisa muito preciosa na vida de alguém é a paz. É poder sorrir, é poder conversar, é poder sair, é poder falar, é sentir essa liberdade. Então, quando você não tem isso, quando uma pessoa não tem isso, só a própria pessoa sabe o quanto realmente ela é feliz ou não. Não é uma foto no Instagram que mostra, nem Facebook, nem o um quanto você tá entrando e saindo com um carro bonito dentro da sua casa. Porque eu já vi muita gente infeliz dentro de casa bonita, com o carro do ano importado e dinheiro não era o que ditava a felicidade da pessoa. Eu não estou tirando o valor do dinheiro. Estou dizendo que não é o dinheiro que mede a felicidade, Tá? Então não é isso, o dinheiro é muito bom, não, não confunda o que eu estou dizendo. Mas o que eu quero te dizer é que, se você está se ferrando ou conhece alguém que está se ferrando, se inscreve urgente no curso de Valores e Integridade Pessoal. Então é uma definição que eu vou te passar aqui para você alinhar a sua vida. E essa definição é de ética. Quando fala ética, não sei o que o pessoal associa, mas às vezes é sério. Você fala, olha, você tem que alinhar a sua ética. A pessoa fala, não, mas eu sou uma pessoa ética. Sem defesa. Definição tá aqui, ó, página 91, 92 do livro, do curso de Valores e Integridade Pessoal. Primeiro, quando uma pessoa é ética, é porque ela decidiu. Ela quer. Você quer. Não é imposto. Não é que alguém fala, põe uma arma na sua cabeça e fale, você tem que ser assim. Não. Se fosse assim, na cadeia tava cheia de gente regenerada. Por quê? Elas decidiram ser melhores. E muitas vezes não é esse o caso, né? Aquilo é uma justiça. A ética é algo pessoal. Quando você é ético, você é porque você quer. Porque você decidiu. Mas uma dica muito simples da ética. A ética está ligada à razão. O que é razão racional? Segue uma linha de A a, a B. Eu tenho que tocar nessa mão. Eu vou e toco. Então, se eu tenho que tocar nessa mão, eu fico hum, desviando, olho para cima, olho para baixo. Já desviei da razão desviei da ética então vamos pegar uma situação mais real pra você pensa num sonho que você quer realizar vamos pegar de algumas garotas aí que é um cara fiel, família, agradável, inteligente, parceiro olha que ideal legal né aí elas vão pra balada dançar um funk e beijar cinco pessoas isso já não é muito ético né? Porque não está alinhando o que ela está fazendo ao que ela quer. Então acaba sendo antiético porque não alinha você aos seus ideais. Então se você tem um ideal e está fazendo coisas totalmente diferentes, indo na contramão do seu ideal, é óbvio que você está fora de ética. Porque você está fazendo coisas que não está fazendo você chegar mais próximo a uma boa sobrevivência a uma felicidade estável, duradoura, ter mais paz. Então, tudo que você faz que te afasta da paz, da tranquilidade, de uma mente tranquila, isso não é antiético, porque está reduzindo a sua sobrevivência. Não tem pessoas que sem conquistar algo, sem estar alinhada, são felizes. Então, se você tem um ideal de pessoas fala não, eu cumpro com a minha palavra, eu faço aquilo que eu digo que eu vou fazer e que é bom para a sobrevivência, porque a ética é sobrevivência, né? Se você faz algo diferente, não tá cumprindo com a sua palavra, tá desviando do que tem que fazer, você precisa perder peso e tá ganhando, precisa cortar o açúcar e tá se acabando no açúcar, no carboidrato, então tudo aquilo que vai prejudicar a sua sobrevivência, porque... Sobrevivência no mais alto nível de qualidade é ético. Tá te afastando dessa sobrevivência não é ético. Então se sua vida não tá como você gostaria, não é por acaso. Valores e Integridade Pessoal te ajuda a alinhar a sua ética, certo? Então se inscreva no curso através do WhatsApp 11 20 94 42 14 nosso site é o www.dianetica.com.br Você também encontra a gente nas mídias sociais, tá bom? E é isso. Isso foi mais um curso da série... Um curso, mais um vídeo da série dos cursos para o melhoramento da vida. Toda sexta-feira a gente está aqui apresentando algum conteúdo da Dianética nos vídeos. E tem live toda terça que a gente pode pensar, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigada! Then the human